Bem-vindo ao episódio número 4. Hoje vamos dividir esse episódio em duas partes, parte A e parte B, porque são muito, é muito profundo tudo aquilo que esse episódio nos traz. Muito bem-vindo, muito obrigado, episódio 4 de Apocalipse, capítulo 4. Muito obrigado por ter aparecido por aqui. Eu me chamo Guilherme Já que esta live é uma live devocional que acontece todos os dias aqui, de segunda a sextas-feiras, às... Sextas 8 horas da manhã, domingos, sábado e domingos, às 9 horas da manhã. Muito obrigado por ter dado play. Simultaneamente, de segunda a sábado no Instagram e domingo, por enquanto, a gente ainda não conseguiu resolver o problema exclusivamente no YouTube. Muito obrigado pela sua presença. Se você já está assistindo, dá um clique aí no curtir, que é muito importante. Você já deixar a sua passagem por aqui. Se você é uma das 1.300 pessoas que passam por aqui. Ah, vou visitar ali o Cafofo do Bujarque. Saber como é que é, aquela coisa ali toda. O que, que ele faz, o que, que ele faz. Se você passou por aqui, uma forma de você nos ajudar. é Deixando aqui o registro da sua passagem, que também é curtir. E se você achou que o conteúdo é um conteúdo relevante para a sua vida. Ou para a vida de mais alguém. É, assine o canal e não esqueça de assinar o o sininho Vamos então ao um texto Apocalipse capítulo 4 Estamos no nosso episódio 4 Da nossa série sobre Apocalipse O livro da esperança Ah, lembrando que você também pode Ouvir os outros episódios No Spotify ou pelo seu agregador De podcasts preferidos Basta procurar Leitura compartilhada Burjack Que você vai ouvir no seu agregador Ou no Spotify Vamos ao texto então, diz o apóstolo, diz João, né, João, abre aspas para João. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo. Essa voz falou comigo. Só dá uma olhada aqui no áudio para ver se fica melhor um pouquinho. A voz disse, suba para cá, suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris, com um brilho semelhante ao da esmeralda, circundava seu trono. Ao redor do trono haviam vinte e quatro anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, olha que coisa, estrondos e trovões, e na frente dele havia sete tochas com chamas ardentes, que são os dos sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono haviam quatro seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinham seis asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite... Repetem sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graça ao que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre, os vinte anciãos se prostram, se prostram, e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo tua vontade. Glórias a Deus. Durma com um barulho desses. Muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela sua manifestação. Lembre-se que você está assistindo uma live devocional que ocorre aqui todas as, todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a domingo, de todos os dias, segunda, segunda, segunda, sendo que de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, sábado e domingo às 9, simultaneamente de simultaneamente para o YouTube e Instagram de segunda a sábado. Muito obrigado pela sua presença. Eu me chamo Guilherme que Se você ainda não curtiu o vídeo, curta agora, caso você tenha chegado na live neste exato momento. Muito obrigado por ter dado play. Vamos dividir essa, essa, essa, esse momento tão grandioso em duas partes. A primeira parte uma parte que fala da sala do trono e uma segunda parte que fala sobre louvor e adoração. Nessa primeira parte, preste bastante atenção. Muitas vezes, ao ler o texto de Apocalipse, nós tomamos podemos sofrer uma tentação. Qual é a tentação que sofremos quando lemos o livro de Apocalipse? Tentar identificar com minúcias de detalhes tudo aquilo que a gente vê, perdendo de vista o significado das coisas, o significado geral, amplo das coisas. Tá, você pode pegar o texto e olhar, por exemplo, que os 24 anciãos, você descobre que são os, as 12 tribos, tribos de Israel e os 12 apóstolos. Aí você pode perguntar, mas os 12 apóstolos, quem está ali? É, Matias, que foi eleito de, pelo, pela sorte, ou o apóstolo Paulo? Você pode entrar nesse tipo de discussão. Pode entrar nela e ficar, sei lá, durante séculos discutindo. E perder o todo. É como que você estando diante de uma pintura, o todo da pintura, o todo daquele quadro, te provoca uma emoção. É, sim, a arte provoca emoções. E aí, depois que você sentiu aquele tchan, aí você, para completar ou dar mais significado e força para o que você está sentindo, você vai em busca dos detalhes. Primeiro você vê o todo, depois os detalhes. Nós vamos fazer enxergar o todo. Os detalhes você pode procurar em outros lugares. Já disse aqui que existe uma literatura sugerida nos comentários e também você pode buscar os vídeos que falam sobre este tema no Youtube ou em outros lugares, dando um Google, ou um Googando aí, você vai encontrar. Então vamos lá. O que, que nós vamos ver aqui, em primeiro lugar? Que a realidade que João está vendo, ele entrou num lugar, na sala do trono, na sala de comando da história, do poder de Deus, e vemos Deus... Sentado no trono, e esse trono ele possui 24 anciãos que são seus conselheiros, são os conselheiros de Deus que estão ali no trono. E esses conselheiros eles possuem uma coroa, ou seja, eles também reinam com Deus. Depois nós vemos uma outra imagem: seres celestiais que tem uma cara de leão, cara de boi, uma cara de homem e uma cara de águia. Alguns escritores vão dizer que isso representa os quatro evangelhos, ou os quatro evangelistas, mas eu prefiro achar que são seres celestiais que são vistos em Ezequiel, são vistos também em outras passagens bíblicas como a de primeira de Reis. E aí nós é, vemos uma outra, um outro, um outro uma outra cena, que é a cena da adoração. Então na primeira parte, que é essa parte que nós vamos falar agora, que na sala do trono, o que que qual é o qual é a aplicação que eu posso trazer para os meus dias, para o teu dia? Como, eu, como isso pode alterar a forma como eu conduzo a minha vida e a forma como eu me relaciono com a vida? Como isso pode alterar de alguma forma? Separados por um véu. Sim, nós não estamos separados por um abismo. O céu e a terra estão separados por um véu. Não estão separados por um abismo. É um véu. A realidade do céu e a realidade da terra estão mais próximas do que você possa imaginar. E isto traz uma boa notícia e uma preocupação. Qual é a boa notícia? A boa notícia é de que as coisas celestiais estão próximas, não estão distantes. O reino de Deus é acessível àqueles que passaram pelo novo nascimento. Nós podemos experimentar o céu já aqui. O que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3, a realidade do céu, mirem na realidade do céu, mirem no domínio e na autoridade de Jesus que está sentada à direita de Deus. Mirem na realidade que seremos, quando Cristo for revelado, nós também seremos revelados. Mirem nessa perspectiva, mantenha o foco nessa perspectiva. A outra realidade a outra notícia que essa que pode me trazer preocupação é que o reino de Deus está próximo. Então eu não posso viver segundo as minhas próprias condições, a minha própria condição. Vivendo do jeito que eu quero e eu acho que posso fazer as coisas. Ou através do meu eu acho, eu penso, eu creio. E não naquilo que o reino de Deus, com a sua ética, com as suas normas, com as suas leis, dizem como eu devo viver. Estamos separados por um véu. E esse véu, ele não é inacessível. O autor de Hebreus diz que nós entramos na sala do trono pelo vivo e novo caminho que é Jesus. Esta sala do trono que João acessou, nós podemos acessar através da oração. Só não entra quem não quer. Olho vivo, como dizem aqui em espanhol. <risos> horror, ou seja, preste atenção no que eu vou dizer agora para você que é a outra notícia que nós temos na leitura desse texto uma realidade, há uma realidade que será transformada nem o céu será o mesmo, por quê? porque há no texto a figura de um mar, este mar de cristal é relatado em outras passagens dentro de Apocalipse. E este mar, ele é habitação ou barreira. Ele é a habitação ou barreira que o mal utiliza para aprisionar o povo de Deus. Como o mar vermelho, por exemplo, era o grande muro de impedimento para a libertação do povo. Estava o faraó atrás, o mar à frente e o povo no meio e tentando fugir do Egito. E o mar se abriu. Então Deus... É, venceu o mar, venceu os limites do mar e deu a, a libertação ao povo. Esse mar será destruído porque lá em Apocalipse capítulo 22 não temos mais a figura desse mar. Esse mar ele não mais existirá. Então a presença do mal que está sob controle e domínio de Deus não haverá mais nessa nova realidade terra e céu. Mas atenção para uma terceira coisa dessa primeira parte, que eu disse para você que nós dividimos isso aqui em duas partes. Então é importante é, a gente deixar bem claro aqui é, essa terceira parte para não ter nenhum tipo de dificuldade nessa primeira parte. Quer dizer, terceira, terceiro tópico da primeira parte, qual é? Há um governo e há um governante. Se tem um trono, tem alguém governando. E se tem alguém no trono, o governante está agindo. Então, não, não, nós não, a história não tem não está solta, nós, nós não estamos debaixo do caos. A história está sendo contada e a história está sendo revelada e a história terá o seu desfecho porque há alguém no trono e está governando. Meu irmão, minha irmã, essa talvez seja uma das notícias mais importantes que eu tenho para te dar hoje. Não estamos à mercê da vida, estamos à mercê de alguém que está no trono e Deus está no trono governando. Claro, ainda há esse mar e nesse mar, no texto de Apocalipse, é onde a besta numa margem aguarda o, su o surgimento da, do, do, do iníco, né? É, o monstro é, aguarda, é, o dragão aguarda o surgimento da besta vindo do mar. O mar ainda resiste como barreira e resiste ainda como habitação do mal de forma simbólica, mas será destruído porque há um trono que controla todas essas coisas. Ficou claro para você essa primeira parte? Então vamos para a segunda parte agora. Mas antes de falar sobre a segunda parte, muito obrigado por você que está assistindo agora essa transmissão ao vivo, mas também muito obrigado a é, você que está assistindo de forma gravada, a você que está assistindo que chegou agora, também quero te pedir em nome de Jesus que você é, sinalize aí a sua presença curtindo o vídeo e dizendo que, ô oh, buja, eu assisti o vídeo aí, nos comentários. Vamos então para a segunda parte que fala da adoração. A louvor e adoração diante desse trono, João também viu que quatro seres viventes estavam constantemente em vigília. Eles tinham olhos na frente e olhos atrás, e eles estavam constantemente em vigília. Eles não paravam, a adoração era incessante, era in, de forma incessante isso no céu. E eles adoravam de forma contínua, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus aquele que é. Aquele que era, que é e que de vir. Não é isso? É o que está no texto. Eu vou pegar aqui a colinha do texto de João. É isso que eles adoram aqui. Eles dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Mas também registra a adoração dos 24 anciãos que colocam a coroa diante do trono, dizendo a no, a, o, o, o, nós te louvamos, quer dizer, é, o, dom, a, a, o nosso serviço te pertence a nossa, a nossa coroa te pertence e nós servimos a, ao Senhor que é o Deus Todo-Poderoso e a adoração deles é também contínua e eles dizem Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. E é aqui que reside o sentido para a vida. Lembra que lá no início do vídeo eu disse para você que diria qual é o sentido da vida? O sentido da nossa vida é adorar a Deus, não é fazer coisas para Deus, não é estar fazendo, fazendo coisas para Deus, estar envolvido em um monte de atividades eclesiásticas, não é. A nosso sentido da vida de todo ser humano é adorar a Deus. Todo ser humano deve adorar a Deus. Por quê? Porque nós somos os únicos, os únicos seres criados por Deus, que damos a razão, ou seja, o porquê da adoração. Nós dizemos, o Senhor deve ser adorado porque o Senhor é o criador. Nós somos a única a única criatura, os seres humanos, que adoram a Deus por uma razão, porque o Senhor criou. Nós damos razão para a adoração. E isto nos faz diferentes de todas as outras criaturas. Por isso que quando nós adoramos, a nossa voz, ela é entoada de uma forma diferente nos céus. Quando nós cantamos a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E para concluir essa segunda parte, quero ler uma citação aqui do N.T. Wright, ok? Então, abre aspas para o N.T. Wright. Há muito mais a aprender sobre o céu e sobre a adoração nas passagens que seguem Logo depois, capítulo 5, capítulo 6 em diante. Mas talvez devêssemos fazer uma pausa aqui e refletir com cuidado. Será que em nossas orações e adoração particulares e em nossos cultos públicos e liturgias damos o devido valor a louvar a Deus como Criador de todas as coisas? Permitimos que poemas antigos como o Cântico dos Três Homens na Fornalha Dente às vezes chamado de benedicite, benedicite, que é em latim, então não é meu forte, embasem e coloram nossos louvores para que conscientemente celebremos com todos os diferentes elementos da criação, porque enquanto cantamos, o restante da criação também louva a Deus. Neste caso, continuar aspas para entre White, vemos a criação em si como um espetáculo de louvor e vivemos adequadamente dentro de um lugar tão impressionante. Em particular, estamos conscientes de nossa vocação de adorar como um porquê? Em outras palavras, permitimos de nossa vocação, permitimos que nosso, nossa voca, em outras palavras, permitimos que o nosso pensamento sobre Deus em base em nossos louvores. O que você sabe sobre Deus em base a seu louvor? Continua aspas para N.T. White. Refletimos o fato de que ele é digno de glória, honra e poder por causa do que ele fez. Tudo isso pode parecer bastante óbvio, mas na verdade é tudo menos isso. O mundo está cheio de movimentos, sistemas, filosofias e religiões que têm ignorado a criação como algo desgastado ou irrelevante para a vida espiritual ou que denigrem como um lugar desagradável, sombrio e perigoso, cheio de maldade e morte. Da mesma forma, o mundo está cheio de movimentos que, em vez de adorar ao Deus que criou o mundo, adoram o próprio mundo ou as forças dentro dele, dinheiro, sexo, guerra, poder, o conjunto habitual. O Apocalipse, diz N.T. Wright, ainda aspas para ele, estabelece um equilíbrio delicado, mas firme, toda criação adora a Deus. Nós, seres humanos, somos chamados a adorá-lo com mente e coração, reconhecendo que ele é digno de todo louvor como criador de todas as coisas. Quer um sentido para a vida? Permaneça em constante adoração a Deus. Esse é o leitura compartilhada oração do dia. Muito obrigado pela sua presença entre nós Voltamos amanhã, se o senhor assim nos permitir, com o episódio número 5. Apocalipse, o livro da esperança. Hoje, no episódio 4, o motivo para viver. Sentido para a vida. Quer um sentido para vida? Adore a Deus. Um grande abraço. Um grande abraço a você. A gente se vê amanhã.